Shalom! Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Salmos 39, versículo 4. No livro de Deuteronômio 32, no versículo de 29, a palavra do Senhor diz assim, Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Esses versículos expressam a profundeza, tristeza experimentada por aqueles que estão incapazes de ver seu fim antes que suas vidas físicas terminem. Ou seja, eles são incapazes de discernir o significado espiritual da palavra escrita da Bíblia. Um homem com bens valiosos, com riquezas e conhecimentos deste mundo, mas sem entendimento espiritual, sem discernimento espiritual, é como os animais que parecem. Salmos 9, versículo 20. Entendemos o verdadeiro significado de nosso fim quando despertamos espiritualmente para a verdade da justiça de Deus, que é Cristo dentro de nós. A palavra da verdade de Deus, Cristo dentro de nós, é a voz de Deus que está escondida na palavra escrita da Bíblia, meu irmão e minha irmã. Todos devemos nos esforçar para ver o fim dos instintos animal e pecaminoso de nossa carne, e não a morte física, e não a morte eterna do nosso espírito. As coisas velhas que não vêm da palavra de Deus, devem todas chegar ao fim. O conhecimento deste mundo, os conhecimentos mundanos, doutrinas feitas por homens, devem chegar ao fim. Ou seja, quando chegamos ao terceiro dia da criação, então o fim... Registado na palavra escrita se refere ao fim dos ensinamentos deste mundo, doutrinas feitas por homens sobre Deus, mas que não revelam Cristo dentro de nós. Então este conhecimento deve chegar ao fim e o conhecimento de Cristo dentro de nós deve começar. em um novo começo, é um novo nascimento, é uma nova era, é uma nova perspectiva espiritual dentro de nós. Quando chegamos ao terceiro dia da criação, então, o fim registrado da palavra escrita se refere ao fim dos ensinamentos mundanos sobre Deus, das doutrinas de homens, que falam de Deus, mas não revelam Cristo dentro de nós. E não tem nada a ver com o fim físico do mundo. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz assim, Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu julgamento. O julgamento é destas doutrinas eh, feitas por homens que não revelam o amor de Deus, que é Cristo dentro de nós. Jeremias, capítulo 30, versículo 24, diz assim, A ira do Senhor não se afastará até... Que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Dias vindouros são esses, os dias da graça, o dia que estamos a viver agora, que a igreja está vendo. Quando Cristo for revelado dentro de nós, de forma individual ou até mesmo corporativa, na igreja. Então chegará o fim. É, haverá um julgamento o um julgamento das doutrinas é, falsas ou doutrinas que falam de Deus mas não revelam uh, o verdadeiro amor de Deus, que é o Filho amado de Deus, Cristo dentro de nós, a justiça de Deus dentro de nós. Dia da ira e o furor da ira do Senhor representam o justo julgamento de Deus nos próximos dias, quando o terceiro dia da criação for alcançado dentro de de nós, de cada um de nós, cristão, cada um de nós, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus, então, julgará o nosso homem exterior, ou seja, a falsa personalidade e o falso conhecimento eh, das doutrinas feitas por homens, eh, que representam nada mais do que não a satisfação do ego. Deus vai julgar as falhas do nosso homem exterior, por não reconhecermos o amor de Deus, que é Cristo dentro de nós. Ou seja, o falso conhecimento que temos sobre Deus são evidentes e vão adiante de nós em julgamento. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, está registrado ali. Somos, então, aperfeiçoados aos olhos de Deus por causa dos nossos espíritos revividos ou vivificados. Pelo Espírito de Deus dentro de nós. Este é o julgamento de Deus. Nosso Espírito eh, são reviv revividos eh, pelo Espírito de Cristo dentro de nós, que nos levam à palavra que revela a verdade de Deus, que é Cristo dentro de nós. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Naquele dia, nos dias vindouros, nos últimos dias e no fim do mundo, representam representam o dia em que a palavra eh, da verdade de Deus, Cristo dentro de nós, é revelada. Naquele dia, o fim do mundo, os últimos dias, representam o dia em que o conhecimento do mundo termina, é, é, há um julgamento dentro de nós, é arrancado aquele conhecimento e então Cristo, o Filho de Deus, amado, a justiça de Deus, o amor de Deus é revelado a nós. Começa então um novo céu e uma nova terra dentro de nós. Irmãos, Shalom. Deus abençoe a todos.